Cerca de 50 funcionários da Avebras fecharam a pista da Rodovia dos Tamoios no sentido litoral. Hoje de manhã, na altura de São José dos Campos, eles protestaram contra os atrasos salariais e pediram a estatização da fábrica. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o trânsito ficou totalmente interrompido durante a manifestação, mas agora já foi liberado. Em nota, a Vibras afirmou que está empenhada em garantir a sua recuperação e retomar seus negócios em breve. Afirma ainda que estão se esforçando para obter recursos e regularizar a situação salarial dos colaboradores. Pessoal, vamos falar o que é verdade. Não dá, não dá para a gente aceitar que um trabalhador fique sete meses sem receber os seus vencimentos. Não dá para admitir isso. Não dá para achar que é normal, não dá para achar que está bom. A gente tem falado bastante da situação da Avibraz, não é verdade? A gente fala disso aqui já há algum tempo. A empresa entrou em recuperação judicial há pouco mais de um ano. Agora, há sete meses, há sete meses, 1.400 trabalhadores da empresa estão sem receber seus vencimentos. E por isso que estão fazendo greve desde o ano passado também. A gente conversou com alguns trabalhadores e também com o sindicato para entendermos melhor a situação. Acompanhe. Tiago é analista de planejamento da Avibras. E está há sete meses parado e sem receber salário. O último contrato atendido de um cliente do exterior, eu trabalhei durante um mês, só que como não houve a regularização do, do salário, aí o sindicato novamente, junto com a, toda a população da empresa, é, houve novamente o um fechamento por greve devido ao atraso de salário. Tiago não é o único. A dificuldade se estende aos 1.400 trabalhadores que estão em greve por não receberem salário da Avibras. Isso porque a empresa de tecnologia e inovação de São José, que atua nas áreas de aeronáutica, espacial, eletrônica, veículos blindados e defesa, está em processo de recuperação judicial há pouco mais de um ano. Hoje a empresa está praticamente com 90% das atividades paradas por falta de contrato. Esse valor que a empresa vai faturar com essas entregas, esses pequenos contratos, não atende a, a, a folha de pagamento dos trabalhadores. A recuperação judicial é um recurso utilizado por empresas para evitar que sejam levadas à falência. Enquanto a situação não é resolvida na justiça, os prejudicados são os funcionários. São dois medos. Né? É a falência se concretizar caso não seja aprovada a recuperação judicial. E com isso o outro medo é saber que se é falência vai demorar muito mais tempo para conseguir ser ressarcido daquilo que a empresa nos deve. Há 30 anos na Avebras, Sérgio lamenta pelo estágio em que a empresa se encontra. Há promessas. Né, que foram colocadas na mesa de que haveria possível venda parcial ou total da empresa, que possível contrato do exterior com a empresa, mas até agora nada aconteceu. O sentimento, de, acho que de todos os trabalhadores, é ver, querer o sucesso da empresa. Eduardo está em layoff desde março de 2022 e também aguarda uma resposta que faça todo o acerto, né, que é que é de direito de todo mundo e para poder seguir a vida, seguir em frente, porque a gente depende dessa dessa dessa negociação aí, dessa fase de acerto para a gente poder seguir a vida. Né. Sobre a situação salarial, a Avebras informou por nota que está empenhando todos os esforços para obter recursos e regularizar a situação salarial dos colaboradores. À medida que houver recursos do caixa da empresa, a prioridade será o pagamento dos salários. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos explica que os salários estão atrasados desde outubro de 2022. A empresa alegou, quando entrou com a recuperação judicial, principalmente a situação da pandemia, que ela alega que teve uma queda na venda de seus produtos e hoje ela alega que não tem contrato. Além do processo de recuperação judicial, a Avebras também já demonstrou interesse em buscar investimentos diretos de empresas estratégicas. Contudo, uma possível venda gera medo entre os colaboradores. Você vender um capital intelectual tão importante como é a Avebras, nós achamos que isso fere a soberania do nosso país. Por isso nós estamos também na campanha contra a entrega da Avebras para o capital estrangeiro. Vamos ver o que acontece. Mas pode ter certeza que a nossa preocupação aqui é com os trabalhadores. 1.400 famílias que não recebem seus vencimentos há sete meses. Imagina a situação. Eu, com todo respeito, estou nem aí para vibrar Tô então, já não estou nem aí para os caras. Ué, chegaram nesse pé e, e por quê? Chegar nesse pé é demais, fi. Errar na administração pode ser. Eu erro na minha casa administrando, você deve errar na sua, administrando dinheiro, gasta mais do que pode, o outro mês atrapalha, o outro mês tem uma emergência. que acontece. Agora, quando você é administrador, presidente, poxa, você tem muita responsabilidade. Não é à toa que ganha o que ganha, porque é responsabilidade. E deixar. 1.400 famílias sem receber salários há sete meses? Tenha dó, pô. Aí não é erro. E eu quero ver se está faltando dinheiro na casa desses caras aí. Dos, dos, dos tubarão, dos grandão. Do presidente, do diretor. Quero saber se está faltando comida lá. Não está, né? Ou se o salário deles eles não estão garantindo. Aí não é uma luta de classe. Você já me conhece o suficiente para saber que eu falo uh, seja lá ou seja cá. Não é uma questão de luta de classe. É questão de irresponsabilidade. 1.400 famílias sem receberem. Pô, como é que está o salário dos caras lá? Vê se eles estão tendo que ir para a estrada, para paralisar a estrada, para serem ouvidos.